Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui no Rio Maframix. Estamos com o prefeito Emerson Mas, também presidente da Ampla Norte, associação dos municípios aqui da região, e também comigo Celso Orlando, que é gestor do Sebrae. A gente vai conversar sobre o plano de desenvolvimento econômico aqui para a Ampla Norte região da, da, da Ampla Norte. Inicio com o prefeito. Prefeito, seja bem-vindo. É uma grande satisfação tê-lo conosco, ainda mais dando esse anúncio, que é um projeto que visa aí não só a Mafra, mas toda a nossa região dentro do Estado. Olá, Douglas, olá aqueles que nos acompanham pela Rio Mar Para a gente é uma grande alegria trazer informações sobre esse projeto, que é um projeto que visa desenvolver todo o nosso Planalto Norte. Né? Sabemos como o Planalto Norte catarinense ficou abandonado muitos anos devido a questões históricas, como a Guerra do Contestado e outras situações de, de estarmos aqui na fronteira com o Paraná. Né? É, decidimos, né, com todos os prefeitos do Planalto Norte, com o presidente, Agir, né? agir de uma forma diferente. Né? E, tendo isso é, como objetivo, estamos agora, fechamos ontem, numa reunião né, com todos os prefeitos, os dez prefeitos da Ampla Norte, é, um projeto um projeto que visa desenvolver todo o Planalto Norte, um projeto chamado Plano de Desenvolvimento Regional. Né? Esse plano, a gente vai estar realizando os trabalhos técnicos específicos em cada município, levantando potencialidades com a participação da sociedade civil organizada de cada município. E com base nessas informações, informações também dados econômicos de cada município, a gente vai criar projetos, projetos que vão fortalecer todo o nosso Planalto Norte. Né? Então, um projeto pioneiro, um projeto que vai trazer realmente resultado, é um projeto que só o desenvolvimento vai levar em torno de oito meses para ser desenvolvido e após esse projeto, que vai ser um projeto guarda-chuva, vão se criar projetos específicos de fortalecimento econômico que vão estar garantindo a geração de emprego, a geração de renda para todo o Planalto Norte. É isso que a gente quer, com todo esse plano nós queremos é fortalecer a base, gerando mais emprego, mais renda e dessa forma fortalecendo a economia de todo o Planalto Norte né, para nos... Colocar realmente onde a gente merece. Né? O Planalto Norte é uma região riquíssima, temos excelentes riquezas naturais, temos uma produção agrícola muito forte, só que não somos ainda olhados né, de forma especial, tanto pelo Estado como pela União. E Nós queremos agora, com esse plano, começar a tomar ações nós aqui mesmo, né, começar a fortalecer a nossa economia e ganhar mais representatividade, seja no Estado e seja também no Governo Federal. Prefeito, um grande problema da região foi cada um pensar isoladamente, cada um pensando lá no seu município, para o seu povo. Hoje é uma mudança de mentalidade pensar como um todo. Como o senhor vê essa, essa mudança de paradigma? Esse é o grande objetivo com esse trabalho, né? como você falou. É, se cada um ficar pensando somente no seu município, né, é, vira uma disputa interna entre os municípios da Ampla Norte, cada um puxando para o seu lado. Né? E esse plano, esse projeto ele vai realmente trazer a unificação de pensamentos e o compartilhamento e união do que é necessário, né? Por exemplo, se vamos falar em turismo rural, né? Nós queremos com o turismo rural criar um eixo de turismo rural do Planalto Norte, dessa forma chamando a atenção de todo o país e também de todo o mundo, né, que no Planalto Norte existe um roteiro muito forte de turismo rural que as pessoas queiram vir para cá, como a gente vê exemplo, por exemplo, fala em, em Gramado, né, mas Gramado é apenas o nome, né, mas pega toda a região, pega Canela, pega Nova Petrópolis, pega toda uma região que fortaleceu o turismo. Né. É, se a gente falar, por exemplo, em agronegócio, né, nós despertar o interesse de empresas de, de beneficiamento de grãos, né, de agregação de valor ao agronegócio, que elas tipo, poxa, o Planalto Norte está muito forte, lá eu tenho interesse em estar. Então é isso que a gente quer com esse plano, unificar os projetos, compartilhar esses projetos de uma forma, pensando de uma forma única, olhando o Planalto Norte de uma forma única. E dessa forma a gente vai conseguir ter mais força né, e melhores resultados para toda a população do Planalto Norte. Está certo, prefeito. Celso, agora o desafio é tornar isso viável. Qual que é a expectativa? Quais são os próximos passos? Bom, a expectativa é grande. Em primeiro lugar, é uma parceria bastante forte entre a Ampla Norte e Sebrae, onde o Sebrae vai estar aportando 60% do valor desse, desse trabalho mas o, o, o principal de tudo é, é realmente é, é buscar as principais vocações de cada município, buscar as ações prioritárias, buscar as ações estratégicas para o verdadeiro desenvolvimento econômico de, de cada município. O que, que a região toda ganha? A região toda ela ganha o, o plano né, para o desenvolvimento ela vai ganhar um acompanhamento de seis meses após o plano estar pronto, onde a gente vai dar continuidade às ações que vão ser levantadas, vão ser elencadas quatro eixos prioritários, onde a, a, a governança estabelecida durante todo, todo o processo vai estar determinando. Então, essas ações... Elas vão servir para a região e o município, o que, que ganha? O município ele vai ganhar as ações prioritárias por município. Então, quer dizer, é um trabalho amplo, é um trabalho de imersão no município, é um trabalho de imersão na região como um todo. E é lógico, né? a, a Ampla Norte está ela ela tá de parabéns tá, pela, pela iniciativa, porque é uma... Quando se pensa o futuro, quando se pensa o planejamento realmente, as coisas, as coisas acontecem. Porque muitas vezes a gente fica muito envolvido no operacional e esquece de planejar. E cada município atuando de uma maneira, da maneira que se pode, e, e com, um, com um plano já pré-estabelecido, com a governança estabelecida, ganha toda a sociedade, onde toda a sociedade civil organizada, instituições de ensino, vão ter a participação nesse plano. Então, eu já convido a todos, quando ouvirem falar de um workshop do Plano de Desenvolvimento Econômico da, da Ampla Norte, participe porque com certeza vai ter, digamos, a, a ideia de cada um, o pensamento de cada um, que vai ser colocado em prática num determinado espaço de tempo, de custo, de prioridade, de urgência, emergência e de necessidade. Então, mais uma vez, parabenizar a Ampla Norte, ao Emerson, Daniel, os demais prefeitos, Aí que que compõe toda a região no, Nos seus municípios Que vão estar ganhando E o objetivo E, e consequentemente cada município Vai estar ganhando Vai estar recebendo também a melhor qualidade de vida Celso eh, O start foi ontem A reunião com a aprovação a ah, qualquer previsão para esse material Está pronto, está a mão ali Para aprovação, enfim, para chegar na conclusão Desse projeto Nós temos o trâmite burocrático agora Que não deve demorar muito mas eu já vou estar uh, paralelo a isso, a gente já vai estar estartando os consultores para estarem se preparando para atuar, que assim que o trâmite burocrático estiver pronto, eles iniciam de imediato. Digamos ali uns, uns, uns 15 dias, mais ou menos, 15, 15 dias, um mês, a gente já deve estar iniciando os trabalhos. E a conclusão final? A conclusão final ela fica em oito meses, nós vamos tentar encurtar um pouco o prazo, mas isso demanda muito de, de toda a sociedade, da disponibilidade de estar participando da, dos workshops, de estar participando também das entrevistas, que vão ser feitas várias entrevistas com empresários, com as lideranças locais de cada município, para que realmente a gente tenha um plano de desenvolvimento econômico bastante é bastante coeso, olhando o futuro, mas pensando o presente e, e, e ouvindo quem realmente conhece a região. Né? Então, esse, esse que é o intuito, é fazer um plano realmente com a cara da Ampla Norte, para nós termos não só o plano, mas nós termos o produto Ampla Norte para estar divulgando para o Brasil e para o mundo, para que as empresas venham, para que a população que já mora aqui permaneça, porque o desenvolvimento econômico acontece aqui. Muito bem, Celso, prefeito, para a gente finalizar, acredito que muitas pessoas, não apenas de Mafra, mas da região, empresários, é, empreendedores, que querem fazer parte, desse, conhecer esse projeto mais de perto, quais são os mecanismos, quem procura, quais as informações. Bom, assim que a gente iniciar o processo de desenvolvimento desse planejamento, é, uma das, das atividades é realmente trazer a sociedade civil organizada, os empresários, as entidades de classe, a ação empresarial, o CDL, OAB, para participar. Né? Então, assim que a gente iniciar, todos serão informados, a gente vai estar usando a imprensa local também para divulgar os horários, os dias de workshop. Depois de workshop, a gente vai ter entrevistas que vão ser realizadas de forma individual também com essas lideranças. Então, a gente vai estar... Convidando eles para realmente participar, porque é importante a gente deixar claro que esse não é um planejamento para a, somente a Ampla Norte, é para toda a região. Né? E é importante a participação de toda a sociedade civil, para que também esteja empoderada desse projeto, né? que independente de quem serão os próximos gestores, seja na Ampla Norte, das prefeituras, da nossa região, isso tem que dar continuidade. Nós estamos falando de um trabalho que vai levar quase oito meses para ser desenvolvido, depois a gente vai começar a implementação. Quando a gente tem eleição, a gente não sabe quem serão os prefeitos. E isso, esse projeto ele precisa estar na mão realmente da sociedade para que se haja continuidade das ações, é isso que a gente quer. Nós vamos fazer um projeto pensando a Ampla Norte, 30, 40 anos, né? Muitos prefeitos vão passar, muitos presidentes da entidades vão passar, mas é importante que a sociedade esteja realmente participando Plano, para que isso tenha continuidade. Obrigado, prefeito. Obrigado, Celso. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.